Olá desbravadores, meu nome é Luciano, eu sou dos Desbravador Kaiçara e sejam bem-vindos ao meu canal. Bem, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, já deixa o like, comenta, compartilha com seus amigos, porque o assunto de hoje pode ser polêmico, hein? Bem, eu passei seis meses consecutivos sem ir para o Brasil e eu acabei indo para lá e ficando 13 dias, como vocês conferiram no canal, nos vídeos que eu postei até agora. Alguns de vocês podem pensar, mas seis meses? Tão pouco, né? Bem, em seis meses sua cabeça pode realmente mudar um pouquinho. Em seis meses, algo que era comum já pra você, pode se tornar estranho de novo. E é isso que eu vim compartilhar com vocês. Bem, o primeiro quesito que a gente percebe quando a gente chega no Brasil é um pouquinho de desorganização. O Brasil tem aprendido sim, e os brasileiros têm aprendido bastante sobre a organização. Acredito porque muitos brasileiros estão viajando pra fora pela primeira vez e acabam adaptando um pouco da cultura desses outros países na volta pra casa. Só que o Brasil ainda é, sim, um pouquinho desorganizado. Claro que tem exceções, como o metrô da linha amarela de São Paulo, onde as pessoas já aprenderam que se tiver gente saindo não pode entrar no trem. Até porque é lógica, né? Outro ponto que me chamou bastante a atenção quando eu cheguei no país foi lixo. Sério. As pessoas falam de Vancouver, mas o Brasil tá muito pior na questão do lixo. Porque eu vi muito saco de lixo jogado pela rua. Eu vi muita lata. Que é uma coisa que com a reciclagem aqui no Canadá você não vê muito. Mas no Brasil eu me surpreendi com a quantidade de lata, garrafa que eu vi jogada por aí. E ainda mais porque o Brasil agora vem se destacando com fontes renováveis como com o etanol, o Brasil podia sim mostrar que ele é muito mais verde e que ele é muito mais sustentável, promovendo a coleta seletiva. Outro ponto que me deixa muito triste em falar sobre o Brasil, mas que infelizmente é uma realidade que eu já vivi, muitas pessoas vivem, é o medo. É o medo de você sair de casa e não saber se vai voltar, é o medo de você andar na rua olhando para trás, é o medo de você ter os seus pertences e ter que ficar segurando neles porque você não sabe o que vai acontecer. Infelizmente, isso é algo que ainda assombra os brasileiros e, desculpa falar, mas eu acho que ainda vai assombrar por um tempo. Uma vez que você vem pro Canadá e começa a trabalhar aqui, você percebe que por mais que você receba um salário mínimo, dá pra viver. No Brasil, mal dá pra sobreviver. E, infelizmente, essas são algumas das partes negativas que eu percebi na minha ida ao Brasil. E foram só seis meses que eu passei longe, eu já consegui notar isso. E para não falar que eu não percebi nada de bom no Brasil, eu vou falar duas coisas que eu percebi de ótimas no Brasil e que podem parecer meio fúteis, mas que para algumas pessoas pode ser bastante interessante. O primeiro ponto que eu vou falar é que o Brasil é sempre muito alegre, o Brasil é sempre muito sorridente e isso se reflete muito na vida noturna. São Paulo já foi considerada a quarta melhor cidade para a vida noturna do mundo. Se você está vindo de São Paulo para Vancouver, desculpa te desapontar, mas a vida noturna aqui é bem diferente não é tão diversa e não é tão legal quanto a de São Paulo, não tem tantas opções, não tem tanta variedade, já começa que as pessoas não podem beber na rua se você não sabe. Então sabe aquele rolê da do Gomide, da Rua Augusta, esquece. E outra coisa que me surpreendeu positivamente no Brasil foi o crescimento de marcas globais no Brasil. Apesar da crise ter vindo com força total, você percebe que as marcas estão prestando bastante atenção no Brasil e que ainda que as marcas globais sejam muito caras no Brasil, elas existem. Bem, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu tentei passar, de que não importa quanto tempo você passou fora do Brasil, no final das contas você vai perceber alguma diferença quando você volta. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem e até a próxima!